Algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês tem mais cidade alerta amanhã. Alô, o barco! pode tocar, Juno César. É o nosso balanço geral que está, é o nosso cidade alerta que está começando aqui na nossa Record TV Brasília e olha só, hein. Presta atenção, o Cidade começa com essa imagem, no telão. Segura aqui a imagem, por favor. Segura, segura, segura a imagem. Segura a imagem, por favor. Essa é Laiane dos Santos. Ela tem 24 anos. Laiane apanhou e apanhou muito do namorado... Na região do entorno do DF. Apanhou muito. Muito mesmo. Dá uma olhada aqui nessa foto. Olha isso, gente. Olha como essa jovem está. Não é? Vamos lá! Olha só como é que ela está. Vamos, gente! Vamos, vamos! O acusado do crime... Caio César Ribeiro, de 28 anos, que responde em liberdade. É esse homem. Laiane e Caio têm apenas dois meses de relação. E Caio é muito ciumento. Após ouvir uma mensagem no zap, zap dela, de um amigo perguntando se tudo estava bem que ela tinha faltado o trabalho. Caio ficou furioso. Você vai ouvir agora o que Caio obrigou Laiane a fazer. Ouça. Cadê o bonzão? Tu não é homem não, Não falou o negócio agora, hein? Agora tá dando pra trás.